Muito boa noite, sejamos todos bem-vindos a mais uma oportunidade de estudar o Evangelho Segundo o Espiritismo, esta obra que nos traz informações como um manual de conduta que Jesus nos deixou. Meu nome é Fernando Toledo, eu sou voluntário na ceia Casa Espírita Irmão de Assis. Convido a todos para que cada um onde estiver tente fixar a figura do nosso querido Mestre Jesus em seus pensamentos imaginando essa figura amorável esse ser que quando aqui esteve nos deixou grandes ensinamentos que decorridos dois mil anos nós ainda estamos aprendendo vamos saudando todos os anjos de guarda que nos auxiliam nas tarefas de divulgar a doutrina espírita e hoje especificamente de fazermos esta preleção com um tema do Evangelho. Vamos também saudando Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que é a mãe simbólica de toda a humanidade, por ser Jesus, o nosso irmão e mestre. Maria, querida, nos embala com o seu amor, nos carrega no colo, nos envolve e nos protege com o seu manto azul, que só uma mãe sabe fazê-lo. E pedimos ao nosso querido Mestre que continue a nos iluminar. Mestre amado, vós que disseste quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Temos a certeza da sua presença na noite de hoje. Mestre amado, nós lhe agradecemos por mais um, uma oportunidade de estarmos encarnados Aqui, no Brasil, a pátria do Evangelho. Mestre querido, nos eleva agora até a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. E diante de ele, dele, ajoelhados espiritualmente, nós vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.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 Na noite de hoje, então, nós vamos falar o capítulo 7 de o Evangelho Segundo o Espiritismo. O, o capítulo 7 diz Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos versar sobre o, os itens 11 e 12, orgulho e humildade. A humildade é o fundamento de, to, de todas as virtudes, então. Nós vamos perceber que no Evangelho, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos aprendendo hoje, nós levamos em conta esses ensinamentos e, especificamente hoje, uh, para tratar do orgulho e da humildade, nós vamos seguir as orientações evangélicas, então, para que nós possamos falar a respeito do tema. Falando na, no caso dos pobres de espírito, uh, eu vou fazer uma referência aqui ao livro O Consolador, a questão 313, como... Entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito. A resposta, o divino mestre, referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Veja a importância, então, de fazer com que nós entendamos o que é pobres de espírito, simplesmente não achando uma qualificação de pobre. Vamos definir também, para que nós possamos entender melhor, orgulho. Definição segundo o dicionário é assim. Sentimento de dignidade pessoal, brilho, altivez, conceito elevado ou exagerado de si próprio. Amor próprio demasiado, soberba. Isso é o que diz o dicionário Aurélio. Agora vamos ver o que, algumas das definições. Vamos ver uma da doutrina espírita. Imperfeição espiritual que demonstra ausência de humildade. O orgulho é um dos mais, de, dos mais difíceis de ser combatido. Então dizem também os espíritos superiores que esse, esse defeito de orgulho é o mais difícil de ser eliminado, porque nós encontramos dentro de nós orgulhos diferentes, como orgulho racial, profissional, religioso social e tantos outros. Da questão 6, 785 também, do livro dos espíritos, a, a pergunta é feita da seguinte forma, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E é a duração desses estados de coisas que mudará o homem e compreenderá melhor que, além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, como nós dizemos assim, vamos, vamos trazer um exemplo, pra, pra, um exemplo prático. Quando nós dizemos assim, eu tenho orgulho, eu sinto orgulho da minha família, somos muito unidos, queremos o bem, nos queremos bem, sempre que podemos, encontramos para tocar ideias, fazer festas e tudo mais. Essa é uma forma de dizer. Uma outra forma de interpretar. Eu sinto orgulho da minha família. Somos muito unidos, nos queremos bem, nos encontramos, fazemos festas. Não como esses vizinhos que vivem brigando uns com os outros, não se entendem. Veja a, a, a posição diferente de dizer, de dizer o mesmo texto com relação ao orgulho. O orgulho do primeiro, eu sinto orgulho da minha família, fica por aí. Eu gosto de viver com esses que eu me, me pus... E, e concordei em encarnar junto com eles. Outra situação que nós podemos levar em conta é o pedir perdão. Ele quebra, a, pedir o perdão quebra a barreira do orgulho. Porque muitas das vezes nós percebemos que eu e, e dizemos ou pensamos, né? Eu vou me rebaixar em pedir desculpas, pedir perdão. Então veja como fixa, Tão forte o pensamento em nós, muitas vezes a gente não diz, mas a gente pensa. Então se alguém que quer saber algo a respeito de nós, não pergunta o que nós temos, não pergunta o que nós somos, querem saber os bens, as propriedades, as religiões que nós profetizamos. E conforme nós vamos adquirindo mais bens, mais gananciosos nós ficamos, mais vaidosos, mais orgulhosos, e mostrar para os outros tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente é. Fazendo uma referência também ao capítulo 13, não saiba a mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, é uma forma também de não, não se fazer propaganda, não fazer o bem sem ostentação, como diz o próprio capítulo. Mostrar para todo mundo que eu estou fazendo aquela doação, vai massagear o meu ego vai fazer com, o meu, com que o meu orgulho cresça. Então, o, o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que a humildade é uma coisa que nós... Um, um, uma vestimenta que nós nos utilizamos para corrigir e ocultar a, as deformidades do nosso corpo. E já que nós estamos falando em uh, humildade, nós vamos falar um pouco de Desse, do, que é, do que significa o que diz o dicionário Aurélio disposição firme e constante para a prática do bem e segundo Kardec a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem conclui-se que o homem de bem sabe exatamente quais são as suas dificuldades nos tratos com as virtudes pergunta-se a si mesmo se realmente cumpriu com as atitudes necessárias à prática do bem, junto com o seu semelhante. E humildade. Humildade também, então, é... Nós vamos mudar um pouco o foco aqui agora. Não vamos, não vamos continuar falando do orgulho, do, da, da vaidade, porque é uma coisa que a maioria de nós sabe ou a maioria de nós vai aprender de uma forma diferente. Nós vamos falar as qualidades, as virtudes relativas à virtude. Então, virtude, ela conduz, o, o, o, nos conduz, conduz o, o, o, os indivíduos, a consciência de, de, da limitação de cada um. né? O, o, Como eu falei, o humilde, ele não se deixa envaidecer, ele não quer ficar mostrando para os outros aquilo que ele faz. Porque se ele for elogiado naquilo que ele faz, vejamos nós, recebendo um elogio, nós, nos colocamos de uma forma orgulhosa. É difícil, nós podemos não manifestar, mas lá no nosso íntimo, nós vamos sempre sentir uma certa vaidade, recebendo um elogio, seja ele de que forma for. Né? Agora, quando Jesus fala aos pobres de espírito, ele não quer dizer exatamente sobre os humildes, porque se nós nos identificamos ou vemos numa pessoa mal vestida como sendo humilde, é um erro achar que a pessoa mal vestida é, ou uh, que não tenha bens materiais, ela seja humilde, ela pode ser simples, pois existem muitos pobres que invejam o que têm os ricos e são mais orgulhosos do que aqueles que possuem recursos financeiros e abundância, conhecimento, cargo, inteligência. Então nem sempre o, o, o a colocação que é feita como sendo humilde aquele que é pobre, ou financeiramente, então, no caso aqui, Jesus quer dizer, né? Pobre de espírito não é aquele que faz com que a soberba, faz com que o orgulho tome conta de si próprio. E o verdadeiro homem de bem é aquele que se torna humilde e ele normalmente não nem se dá conta que é. Ele é naturalmente humilde. E são as pessoas que o rodeiam, são as pessoas que vivem com ele, que, que acabam descobrindo que ele é humilde. Então, o verdadeiro homem de bem, ele é humilde por si só. Há muitos exemplos de, de pessoas de bem, benfeitores anônimos, que auxiliam de forma despertenciosa os nossos irmãos, auxiliam de forma que a, a, a, a humildade que eles estão vivenciando, não, tenha, não tem praticamente nada a ver com aquilo que eles são, aquilo que eles querem. Então, a verdadeira caridade, além do bem material aqui, é o exemplo de vida que cada um pode fazer, pode dar. Vamos dar alguns exemplos. O Antônio Hermílio de Moraes, ele que foi um dos diretores do, do grupo Votorantim, ele foi membro de diversas uh, organizações beneficentes, principalmente a Beneficência Portuguesa, que ele foi por 37 anos o presidente, e ele era muito avesso a que divulgassem o que ele fazia. Ele, diuturnamente, ele estava lá administrando, por isso que a Beneficência Portuguesa é boa parte do que é hoje, graças a ele. Uh, e veja, ele fazia isso graciosamente. Outro personagem que nós podemos trabalhar para dizer um pouco sobre a a humildade, Mahatma Gandhi, ele encontrou a, a própria felicidade na luta pela paz, a independência da Índia. É, isso sem usar arma, sem usar nada. E mesmo assim, ele foi assassinado. Mas veja, ele não tinha propriedade, não tinha bem nenhum, o verdadeiro humilde. Aqui, mais duas personagens que nós vamos citar, é, Mari Tereza e Irmã Dulce. E apesar desses inúmeros padecimentos que elas tinham, elas conseguiram encontrar a felicidade na felicidade daqueles que ela proporcionava, os desvalidos do caminho, os pobres financeiramente. A irmã Dulce, ela tinha um problema no pulmão e dormia, conseguia dormir só duas horas por noite. O nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier também, uma demonstração de uma humildade muito grande ele escreveu mais de 418 livros e dedicou todo o resultado financeiro dessas obras que ele escreveu às entidades. Um outro Francisco, o nosso querido Chiquinho, Francisco de Assis, ele que foi um homem rico, um jovem playboy, e porque os seus pais eram mercadores, né? o pai é principalmente mercador de tecido, tinha uma indústria de tecidos, e ele acabou uh, recebendo um chamado de Jesus, que disse a ele, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Ele abandonou tudo que tinha, inclusive as roupas e o próprio nome, para seguir os ensinamentos de Jesus. Para mim, é a, o personagem e tantos outros que mais conseguiu seguir os ensinamentos do mestre Jesus. Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, né? É, ele teve humildade su suficiente quando ele perseguia os cristãos e nos portões de Damasco. Ele ficou quase cego, ou ficou cego, com uma luz muito forte, essa luz era Jesus. Foi aí que ele entendeu, por esse período que ele ficou cego, ele simplesmente conversou com Jesus e perguntou para Jesus, Aliás, Jesus perguntou para ele, né, quando viu essa tamanha perseguição, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, diante de toda a sabedoria, diante de toda a inteligência que ele teve, ele foi humilde e respondeu para Jesus, Mestre, que queres que eu faça? A partir daí, Paulo de Tarso, então, se dedicou a divulgar toda a doutrina, seguia, uh, com tudo que ele tinha, ele sofreu perseguições, até ser, inclusive, sacrificiado. Maria Madalena é uma outra personagem, uma... É, é considerada prostituta, mas não existe que eu conheça lugar algum que faça essa citação é, é, na Bíblia. Mas ela sendo uma mulher muito bonita, que vivia diante dos poderosos generais, na, na, fazia, tinha uma... uma, uma laboratório de, de confecção de, de, de perfumes, uh, ela não se encontrava, ela não era feliz com tudo isso. Foi aí que quando ela ficou sabendo do Jesus, de Jesus, o Nazareno, né, que ela falava, e numa das reuniões na casa de Pedro, ela entrou para participar, e chorando, ela se ajoelhou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Depois, enxugou com os próprios cabelos, e impregnou no, nos pés de Jesus o perfume. Depois da morte de Jesus, uh, Madalena abandonou então tudo e foi morar com um grupo de, de leprosos, aqueles infelizes de, que, que viviam abandonados. E eles ficaram sabendo e perguntaram quem era Jesus Nazareno. Mas as portas sempre se fechavam para esse grupo, exatamente por causa da lepra. Aí Madalena foi se encontrar com eles, se reuniu de, de, de diversas formas, dentre elas, onde era o um lugar deserto, ela ficava debaixo das árvores e transmitia tudo aquilo que ela ouviu sobre Jesus. E o, o personagem que nós vamos fazer a, a melhor referência aqui, o mais humilde de todos, que nos traz uma lição muito grande até hoje, passados dois mil anos, Jesus de Nazaré. Também no livro Consolador, Questão 314, a pergunta é feita assim. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao falar ele, ao lavar ele, os pés dos seus discípulos? Aí a resposta: Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar para as criaturas humanas a suprema lição de humildade. Demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor diante de todos. Mais uma referência aqui eu quero fazer no capítulo 7 do item 5, que é uma passagem que Jesus mostra que, para que nós não nos, não nos orgulhemos, a passagem diz aquele Todo aquele que se leva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. A, a, esse item, ele narra que, para que quando nós formos convidados para uma festa, nós não nos coloquemos nas primeiras poltronas, nas primeiras mesas, porque pode ser que nós não sejamos tão importantes para o dono da festa, e ele nos convide para sair da mesa. Aí entra o orgulho, a vaidade e ele então recomenda que nós nos sentemos no final da fila, nos últimos lugares, porque veja a importância que nós vamos receber se o dono da festa fizer questão de nos chamar para vir sentar à frente. Então é por isso que ele coloca aí, muitos são aqueles que se rebaixam, mas serão exaltados, e muitos daqueles que se exaltam serão rebaixados. Voltando ao item 11 desse capítulo 7, tem um trecho em que é colocado assim... Ó oh rico, entre o Senhor e o escravo, quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele, o escravo? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? Uh, ele quer dizer aqui, nesse item, que o fato de nós, como seres miseráveis que somos, né? Miseráveis no sentido de, ele fala do escravo aqui, aquele que um dia foi escravo do senhor, é, o senhor de engenho, como como é o caso do Brasil, né? Uh, ele não pode desprezar, ele não pode maltratar tanto, porque ele não sabe quem ele foi no passado, e ele não sabe o que será no futuro. E eu peguei no livro Alvorada Cristã, também, de Franci psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 11, A Lição Inesquecível. Vejam que linda essa colocação que é feita nesse livro. Hilda, menina abastaz, abastada, diariamente dirigia más palavras à pequena vendedora de doces que lhe batia humildemente a porta da casa de vergonha, de bandeja, de esquina em esquina, vai-te vai daqui, gritava sem razão. A modesta menina se punha pálida e trêmula. Entre mentes, a dona da casa, tentando educar a filha, vinha ao encontro da pequena humilhada e dizia bondosa, que doces tão perfeitos, quem os fez assim tão lindos? A mocinha reanimava, respondia contente, foi a mamãe. A generosa senhora Comprava sempre alguma coisa e em seguida recomendava à filha. Hilda, não brinques com o destino. Nunca expulses o necessitado que vos procura. Quem sabe o que sucederá amanhã? Aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. A menina resmungava e, à noite, ao jantar, o pai secundava os conselhos maternos acrescentando. Não zombes de ninguém, minha filha. Trabalho, mais humilde, é sempre respeitável e edificante. Por certo, dolorosas necessidades impedirão uma criança a vender doces de porta em porta. Hilda, contudo, no dia seguinte, fustigava a vendedora exclamando Fora daqui, bruxa, bruxa. A mãe, devotada, colhia a pequena, descalça e repetia à filha advertências caridosas da época, da, da véspera. Correu o tempo, e depois de quatro anos, o quadro da vida se modificara. O paizinho de Hilda adoeceu e de balde os médicos procuraram salvá-lo. Morreu numa tarde calma, deixando o lar vazio. A viúva recolheu-se ao leito, extremamente abatida, e com as despesas enormes, em breve a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. Priva... Privações chegaram em bando. A menina, anteriormente abastada, não podia agora comprar nem mesmo um par de sapatos. Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite, Hilda chorou muitíssimo, lembrando do papai. Dormiu lacrimosa e sonhou que ele vinha do céu confortá-la. Ouviu-o dizer perfeitamente. Não desanimes, minha filha, vai trabalhar. Vende doces para auxiliar a mamãe. Despertou no dia seguinte imediato com o propósito firme de seguir o conselho. Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadrinhos de doce de leite e logo após saiu a vendê-los. Algumas pessoas generosas compravam-nos com o evidente intuito de auxiliá-la. Entretanto, outras criaturas, principalmente meninos perversos, gritavam-lhe aos ouvidos. Sai daqui, bruxa da bandeja! Sentia-se triste e desalentada quando bateu a porta de uma casa modesta e graciosa jovem atendeu. Ah, que surpresa! Era a pobre menina que costumava vender cocadas no outro tempo. Estava crescidinha, bem vestida e bonita. Hilda esperou que ela a maltratasse por vingança, mas a jovem humilde, fitou nela os grandes olhos, reconheceu-a, compreendeu-lhe a nova situação e exclamou contente. Que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A interpelada lembrou os ensinamentos maternos de anos passados e informou. Foi a mamãe. A ex-vendedora comprou quantos quadradinhos restavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera inesquecível lição. Então com essas lições do Evangelho da noite de hoje, com a, a, essa, essa grande lição desse livro psicografado por Chico Xavier, nós podemos entender que o orgulho existe dentro de nós, a vaidade é próprio do ser humano ainda mas a humildade de aceitar todas as coisas e compreender que nós estamos aqui de passagem, que nós podemos, que nós somos bastante equilibrados para pedir perdão, para entender a situação de cada um. Não sabemos o dia de amanhã como relata essa linda história psicografada por Chico Xavier. Então que o Mestre Jesus possa mais uma vez nos abençoar, fazer com que, com as lições da noite, nós possamos entender que tudo aquilo que nos acontece, sendo resultado desta vida ou resultado de vidas passadas, daquilo que nós trazemos, nós teremos que ter humildade suficiente para compreender humildade suficiente como foram a humildade de, a humildade desses personagens que nós apresentamos ali. E que Jesus continue a nos amparar e nos trazer mais palavras, mais ensinamentos através do Evangelho. Que assim seja.